Olha a o nosso Brasil, ele com certeza será lembrado nos filmes, nas, nos documentários, nas séries de Netflix, porque isso daqui é um outro nível, cara, tá? Não é House of Cards, Game of Thrones, tudo fica no chinelo quando a gente tá falando do nosso Brasil, da nossa política moderna, e o que acontece no nosso país é um comendo a cabeça do outro, cara. Temos o Centrão querendo o Alckmin, o Dilma querendo prender o Bolsonaro, o ministro do STF dando entrevistinha, falando que o Bolsonaro vai ficar inelegível e não sei o quê. Que porcaria é essa? Agora, quem se importa com essa porcaria de eleição? O que a esquerda mesmo tem medo é de que você que está aí me vendo saiba a verdade. Saiba que esse sistema socialista é hipócrita e só serve para sugar os nossos impostos e a nossa vida, cara. É disso que eles estão morrendo de medo. É por isso que o tanto dessa perseguição. Agora, o que eles mais têm medo nesse momento é da CPI do dia 8. Vejam vocês o título tipo da notícia aqui: Dino teme CPI do dia 8 de janeiro e dispara vai atrapalhar pautas do desgoverno. Que pautas, cara. Que porcaria de pautas você tá falando. Vamos lá, Tá? alguém sabe, alguém sabe falar quais são as pautas do Dilma, na eleição ele falava, não, deixa que depois a gente fala de pauta, fica é preocupado com pauta agora, não, não, depois a gente fala, ah, vamos discutir isso depois, primeiro vamos vencer o Bolsonaro, aí começou o início do ano, não, estamos formando os ministérios ainda, do qual o Dilma não sabe nenhum nome dos seus ministros, mas beleza, formular os ministérios, agora Dino, quais são as suas pautas, continuar financiando artistas com 10 bilhões de reais, Quais são essas pautas que vocês querem passar no desgoverno? É? O Banco Central? Querem acabar com o Banco Central? É isso? Ou querem continuar financiando Cuba em Venezuela? Alguém pode me dizer quais são essas pautas que ele está tão preocupado? Agora, CPI do dia 8 está sendo puxada pela própria direita. Cara. Isso aqui é o cúmulo. A direita é acusada de financiar os atos, de todo mundo participar. De... Até eu saí nos um sites aí falaram que eu estava financiando... É promovendo os atos dos dias 8 mesmo, dizendo que eu sou contra atos antidemocráticos. É tipo assim, eles chegaram no cúmulo do cúmulo para tentar nos acusar de alguma coisa e mesmo assim a própria direita tem que puxar esses atos do dia. Essa CPI, cara. Qual que é o medo? É da população novamente saber a verdade. É disso que a esquerda teme. Eles não temem forças armadas, eleição, inelegibilidade, partido, não. O medo deles é você que tá me vendo ficar sabendo que é a pilantragem que é lá em cima, cara. Tá e aí, vamos aqui ao um capítulo desse game of Thrones, Tupini Kanger, House of Cards, tribolizado. Alckmin se afasta do desgoverno Dilma e causa desconfiança em alguns. Ele nunca saiu nem para tomar uma cervejinha com a gente. What? O que, que vocês esperavam? O centrão não tem alma, o centrão não tem coração, eles não estão nem aí a não ser pelo poder. Alckmin só quer continuar no poder, seja lá o que for, para ele tá ótimo. Assim como 80% desses nossos congressistas, que a gente acha que é de esquerda porque apoiam o Dilma como Pacheco ou Lira, esses caras, eles são, na verdade, pessoas sem alma e sem coração. São ali pessoas vazias, estão ali no poder, pelo poder. Essa é real. Tanto que está lá o Arthur Lira falando que o Banco Central de nenhuma forma vão obstruir o Banco Central, que ele continuará sendo independente. Ou seja, colocando uma pedra no sapato do próprio Dilma, Pro Dilma lá fica falando que o Bolsonaro, que o Banco Central, que o Bolsonaro não é minha culpa, não sabia. A estratégia perfeita do esquerdista safado que não quer assumir culpa e nem responsabilidade por nada. Mas isso não cola mais com a população, que quer saber a realidade dos fatos. Quer saber, e aí, o que está acontecendo? Que história é essa da política? Agora o Alckmin não quer ficar com o Dilma. Cadê aquela frente ampla democrática? A partir que o Bolsonaro viajou para os Estados Unidos, esquece. É, é cão comendo cão ali dentro. E o Alckmin tá ali só esperando o momento dele para Dilmar o Dilma, Essa é a realidade dos fatos. Então aguenta bronca aí, certo? Agora vamos falar sobre o Bolsonaro certo? Armando a casinha contra o homem. Primeiro, tem aqui no site né, do BDF, TCU analisará gastos do cartão corporativo, cai o sigilo da vacinação de Bolsonaro e mais. E aí, numa matéria longa, eles vão ficar falando, ah, o Bolsonaro gastou milhões, gastou um milhão de reais por mês. Né? Durante a campanha os gastos dele subiu mais ainda. Oh, really? Quem diria que ele podia gastar tanto dinheiro assim? Quando todo mundo a cada esquina quer arrancar a cabeça dele com uma facada ou coisa do gênero. Como já aconteceu no passado. Só que isso daqui é novamente a esquerda safada tentando achar pelo em ovo, cara. E quando você começa a procurar pelo em ovo, você acha. Essa é a realidade dos fatos, cara. Certo? Então eles precisam de alguma narrativa assim, assim, pra empurrar junto com o STF, pra dizer: ai, o Bolsonaro tá inelegível. Vocês conseguem imaginar isso? um presidente inelegível a população agora tem medo de protestar então não vai mais sair nas ruas você nunca mais vai ver um youtuber falando para você ir para manifestação ou tal não sei o que acabou essa história então manifestação agora é na internet no Twitter e puxando tag compartilhando nosso vídeo então tamo junto aí certo agora meu Deus do céu essa história aí vai longe vai longe que gastou muito aí vamos falar de leite condensado e não sei o que a esquerda é quem inventou essa história de político gastar dinheiro e ganhar dinheiro, certo? E é ímpar no mundo inteiro, nenhum político tem tantos benefícios quanto o brasileiro. E é um salário absurdo, e não sei quantas mil coisinhas lá, e um monte de porcaria que ninguém está interessado, certo? A gente só quer saber, o Bolsonaro é da livre iniciativa? Ele manteve o que falou até hoje? Cumpriu com o que disse? Foda-se quanto que ele tá gastando no cartão corporativo. O que, que é um milhãozinho, perto de 10 bilhões para artistas da Lei Juanique que agora estão esbanhechando e gravando videozinho nas suas mansões. O que, que é isso, perto dessa fortuna toda, a não ser narrativa? Agora, tá? Eu chamo a atenção aqui para a história da vacinação, Tá? Estão falando ali que agora vão derrubar a vacinação e como o site aqui afirma, olha aqui, a Controladoria Geral da União, a CGU, decidiu derrubar o sigilo imposto ao cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, todo mundo tem direito a ter privaticidade quando a questão é seus tratamentos médicos. Isso é constitucional, parceiro. Agora, dane-se, porque eles que mandam em tudo. Vamos fazer saber se o Bolsonaro fez exame de próstata também, qual que foi o resultado? Pelo amor de Deus, enquanto o Dilma a gente não sabe, porque toda hora ele vai lá para o Albert Einstein. Conforme publicou metrópolis, Mas o importante eu quero que vocês notem isso aqui. Ó. Como largamente anunciou durante o seu mandato, Bolsonaro afirma não ter se vacinado contra a Covid-19. Primeiro, qual que é essa daí? Ele disse que era sigilo. Se ele disse que era sigilo, como é que ele afirmou alguma coisa e depois colocou em sigilo? Isso não faz nenhum sentido. É narrativa atrás de narrativa. Cadê as empresas de checagem de fake news dormindo? Né? Nem viu o Dilma. Ele... Oh, não, esquece. A gente não tem mais emprego. A gente não checa mais nada. Nunca houve mais checagem de notícias. Agora, novamente, isso aqui é um absurdo, certo? Aí vamos lá. Aqui a, a história mais surreal que você pode imaginar. Não, não vou assinar essa porcaria de Estado de mim, Tá? Bolsonaro ficará inelegível, mas não deve ser preso, dizem ministros do STF e do STJ. What? Que tá ministro do STF dando entrevistinha falando sobre inelegibilidade? Algo já foi julgado, já passou a condenação e é por isso que eles estão dando entrevistinha? Que porcaria é essa, tá? E é óbvio que eles não vão falar o nome de ninguém. Não é? Esse presidente só poderá ser recolhido ao cárcere em decorrência de uma sentença condenatória transitada e em julgado. O que não deve ocorrer nos próximos quatro anos, dizem eles. Ou seja, ele só não vai ser preso porque a porcaria do STF soltou o Dilma e aí não tem mais como prender os caras e vai levar mais de quatro anos, né? Eles mesmos criaram a lei de tornar agora um presidente que não pode ser preso de nenhuma forma porque vai ter mil recursos e não sei o que, vai passar mais quatro anos. Mas eles já tem um jeitinho deles para tornar Bolsonaro inelegível, cara. E dando vários, são vários, dizem ministros do STF. Qual será que ele é careca? Será que ele tem umas bochechinhas assim, não sei o quê? Qual desses ministros que falou isso daí? Qual ministro? Você precisa de uma lupa, aqui, uma bola de cristal para descobrir qual deles. foi? Será que eu posso usar a careca do Moraes? Uma bola de cristal para descobrir uma coisa dessa? Né? Quem será o ovo da história? Meu Deus do céu, Bolsonaro inelegível. Você consegue imaginar uma coisa dessa? com a população com medo de protestar, com medo de ir às ruas, porque a única coisa que nós temos é isso daqui, gente. Essa plataforma digital, é podermos nos comunicar, enquanto ainda podemos nos comunicar, que vai chegar um dia que você só vai poder dar bom dia, e só os jornais poderão dar notícias, e só os jornais poderão comentar as notícias, e você só terá o direito de dizer bom dia a toda essa turma, certo? Então, enquanto isso não acontecer, vamos aí fortalecer, certo? Tamo junto. Quero agradecer a todo mundo que está participando da nossa sétima rifa. Já está rodando, certo? Concorra a 700 reais do Pix. E até a próxima. Tchau, tchau.